E aí galera, beleza? Seguinte, voltei, fiquei aí uma semaninha sem postar vídeo. E estamos de volta. Seguinte, vídeo bem rápido aqui, bem rápido, não é vídeo de explicações. Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não, nada disso. Eu tô sem celular, na verdade meu celular eu tô com ele de volta, mas ele puf, ficava no chão, estourou a tela. E eu não tava conseguindo mexer mais nele, eu tive que trocar a tela, então só ficou pronto hoje. Então eu peguei o celular aqui, então eu não conseguia avisar é, no Instagram, que é uma, a rede social que eu uso, certo? É, se você não me segue, segue lá, vai ficar aí na descrição. Então por lá talvez eu avisaria, né? Ó, oh, tô esse celular e tal, sem postar vídeo. E essas, essas coisinhas de youtuber que eu não sou, né? <risos> Mas é o seguinte, vídeo bem rápido aqui, bem rápido, é um react Esse vídeo aqui eu tava fuçando na internet e eu me deparei com ele Me deparei com ele, achei um pouco estranho, achei um pouco engraçado Como disse pra vocês, é bem rapidinho mesmo E a gente vai reagir isso aqui, que é basicamente Clayton é, pega sua esposa o traindo, mano como assim? Só que tipo assim, ele tá na casa do Michael, mano como... <risos> Cara, vamos ver isso aqui Vou deixar o vídeo na descrição A tela tá pequenininha assim Porque nem, nem sempre os caras gostam Então eu vou deixar o vídeo original na descrição Pra você quiser acompanhar o canal do cara Acompanhar lá Mas aí, vamos lá, vamos dar o play aqui Pra ver essa parada Cara, como é que o cara faz um vídeo rápido desse? Olha lá, ó <risos> Olha lá, mano. Como é que. <risos> mano, peraí, peraí. Peraí, peraí. Tipo assim, ele colocou, ele usou um mod. Bem claro. Ele colocou o Kratos no lugar do Michael. E tem a fala, mano. Eu não sei se isso aqui foi. Se ele adicionou a fala do Michael, a fala do Kratos, que dá pra fazer isso, dá pra você mudar as falas do, do, dos personagens dentro do jogo. Mas me parece que ele pode ter colocado uma, uma, um áudio do Kratos tirado do jogo, né? Do God of War. E é o Kratos aqui, ó, com aquela fraca na, na barriga. <risos> Vamos isso aqui, velho. Olha lá, ó lá, ó lá. <risos> Mano, olha isso aí. Mano, acho que tem Mano, é um vídeo muito rápido. Rápido, é 30 segundos de vídeo. Não tem nem um minuto de vídeo, mas é uma coisa bem besta, cara. Bem besta. Vamos voltar aqui, velho. Aqui os dois últimos vídeos do cara. E ele tá com, a... com aquela manopla lá do, do Hércules, né? Do, do 3, né? do God 3, né? Vou voltar, Que é rapidão, vamos ver de novo, vamos ver de novo, não vou tomar muito tempo de vocês não, olha lá, olha lá a banda ali ó, olha lá, olha lá. ficou muito bom, véio. ficou muito bom, véio. sério, olha lá o, o terista. é é o Kratos né mano, como que o cara, eu acho que nem, ninguém teria coragem disso, apesar que tem tanta gente maluca na, na, na vida eu não sei se o cara teria coragem de pegar a mulher do Kratos, mano. Porque você sabe que o cara acabou com o Olimpio. Olimpo, Olimpios, Olimpio? Olímpios, Olímpio, Olímpios, Né? Que é da mitologia grega, mané, velho. <risos> olha, essa. <risos> Achei. mano, aqui, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá, ele pegou o cara. Ele pega o cara. Olha lá, olha lá. Pra laço. Muito bom, galera. Vídeo rapidinho. Eu acho que essa semana inteira eu vou postar vídeo aí. Como eu fiquei uns dias sem postar. E é isso. Segue lá no Instagram. Se você ainda não me segue, é nóis. Tamo junto. Cara. Cara, faz o que quer com GTA, né? Olha lá, tem do Thanos também. Thanos pega sua esposa. Até a próxima e fui!